Trabalhadores, compareçam ao comício das reformas com Jango Dia 13, sexta-feira, às 17h30, em frente à central do Brasil Música Avante com as reformas para um Brasil melhor, brasileiro Vamos progredir com ordem, paz e bem-estar social. Compareça ao monumental comício das reformas com Jango. Brasileiros, a reforma agrária, ao invés de tirar terras, vai aumentar o número de proprietários. Redistribuindo com justiça os latifúndios improdutivos bancários. Todos ao comício das reformas com Jango. Quando o presidente da república assinará a desapropriação das terras junto às rodovias, ferrovias e açudes federais pela Supra. A reforma agrária libertará a nação.